E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, eu tô baixinho aqui no microfone, no microfone porque, ultimamente o meu microfone tá cortando a minha voz, eu percebi isso aí faz um tempo, mas, enfim, tem que ficar pertinho dele aqui por conta do, eu acho que é o, como é que chama? Opa! É, caraca, hoje vem a doguinha daqui, ó, fazer o um vídeo comigo Negócio é o seguinte, como vocês estão vendo aí, esse é um vídeo muito interessante Como vocês viram ali, ó, é Trevor's Secret Room, que é uma, um quarto secreto na... Olha ah lá, não, não tem como trocar pro Trevor E todos nós já vimos aí, quem zerou GTAs, já viu a mãe do Trevor Agora imagina o pai do Trevor, mano... Já ouviu falar do pai do Trevor? Hoje nós vamos conhecer o pai do Trevor e que tem, a, a ver alguma, tem alguma coisa a ver com esse quarto secreto aí. Então, o Michael recebeu ali praticamente uma missão secreta e essa missão secreta dava, dava ali na casa do Trevor. Ele tá lá, vamos ver como é que é essa missão. Olha minha peluda. para participando de vídeo aí, pega. Vamos ver, ó. A casa tá trancada. Um quarto secreto na casa do Trevor. Alguém já viu um quarto secreto ali? Ó. Será que é essa porta aí? Que... Eu nunca vi essa porta abrir. Ela tá trancada, né? Tá trancadinha. Normalmente ela tá aparecendo muito. Você que não me segue no Instagram, segue lá. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui mostrando a mesa nova que eu mandei fazer: PlayStation 5. Tudo na mesa. Vamos que vamos. Quer descer? Então tá aí. Ah, ó. Olha o trava abriu. Caraca. Mano, alguém já viu essa porta abrir? Vou botar ela no chão. Que aquela. Rodada aqui. Alguém já viu aquela porta. Oh. Caraca, tá todo cheio de sangue, mano. Lembrando que o vídeo original tá na descrição, um canal que eu curto muito e o cara manda muito bem. Olha lá, Trevor Secret Home, entra no... Entra no... é uma missão, velho. O Trevor deixou... Olha só! Caraca, moleque! Loser. Esse é o pai do Trevor? Esse é o pai do Trevor, a mãe do Trevor também... Galera que o Trevor provavelmente... Não sei né mano... Nossa cara, que coisa louco... Caraca, o Trevor matou a mãe e o pai. Olha lá, a mãe... Olha lá o pai do Trevor... Que louco, mano! Que louco, mano! Será que o Trevor sofreu muito quando era criança? Caraca, tu viu o quadro ali, mano? Que top! Olha lá, o diário: Trevor's World. Olha lá, para abrir o diário, é. Eh? olha lá, pai, mãe e o Trevor. Love my family Caraca, moleque After school Levando pra escola Ih, caramba o pai do Trevor traiu a mãe Porque ficou... Olha <risos> ah lá, a história do Trevor, hein, galera Ó. Mount Shillard O que, que tem a ver o Mount Shillard? Ele vai aprontar, velho Caraca, o pai do, do Trevor empurrou a mãe no diário. Mom. Nossa, Caraca, olha o diário. Caraca, mas ué, mas. espera aí, velho. Aí ele ficou bravo porque o pai do Trevor fez o carro com a mãe. Tá vivo! O pai do Trevor tá vivo! Olha isso, mano. Olha ah lá, pra libertar. Aí, pra libertar o... O véi. Olha o pai do Trevor, irmão. Caraca. Caraca, será que ele vai, vai pra cima do filho? Nossa, mano. Olha lá, lá, lá, lá. Caraca, mano. O Ron... Meu Deus, velho. Que isso, velho. Vídeo top, velho. Ah, deram choque no Michael. Levaram pra longe, Ron sempre tá envolvido. Nossa, mano, tá sujo, hein. Vamos ver se tem mais vídeo aqui. Bastante historinha ainda, hein, galera. Ó, tem um bilhete ali. Deixa eu ver o que tá escrito. Aí não... Não... Você não me atrapalha nos meus... meus... Negócios, alguma coisa assim. Pô, quem vê, pensa que eu sei falar inglês. Eu sei que eu entendo inglês. Nada! Mas tem algumas palavras que a gente, que a gente memoriza, né? Dizem que o inglês é muito fácil de aprender É mais difícil um americano aprender o português Do que um brasileiro aprender inglês, mano Eu queria muito aprender inglês Então os caras O, o Michael liberou o pai do Trevor Aí o Trevor junto com o Ron Pegou ele, me deu choque E jogou ele longe ele vai, Pelo jeito ele vai voltar lá Caraca, o pai do tô... Você viu ele novinho naquele quadro, mano? Ficou muito bom aquele ali, velho. Inacreditável. Galera, me segue lá no Instagram. Beleza? Se você quiser ver um pouquinho mais o meu setup. Eu não vou fazer vídeo, mas eu fiz os stories lá no Instagram. Então, se você não me... Ah lá, fecharam a porta, mano. Fecharam a porta. Se você quiser ver um pouquinho aqui, né? Do que... Eu mudei aqui, só uma mesa que eu mandei fazer. Caraca, quem que é? A mãe? Mr. Phillips, é ela lá. Caraca, foi liberada, mano. A, a, a mãe do Trevor por... Opção de... Aquele modo lá, que tem o modo vídeo lá. E o Trevor, onde ele tá? Caraca, o cara enterrou a mãe, velho. Vai trocar pro Trevor? Vamos ver onde ele tá. Era só trocar e... Nossa, ele tá enterrando o pai, velho. Olha isso, mano. Pô, eu já fiz vídeo disso aí no passado, mano. Pra tentar descobrir quem era que ele tava enterrando aí. Será que é o pai dele mesmo? Meu amigo. Ah lá. Vai voltar? Ah lá, diretor Mr. Phillips... Senhora Philips e Mr. Philips. Galera, os vídeos desse cara aqui é muito bom, mano. É sensacional, velho. Ele manda muito bem. Sabe fazer da coisa... Do jeito incrível. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Se você tá aqui pela primeira vez, dá o like. Comenta aí pra ajudar na divulgação. E se quiser se inscrever no canal desse cara aí também. Tá aí embaixo na descrição. Me segue no Instagram também, tá bom?